essa luz mais para cá Vou cá isso e aí galera da rádio Imaginário, estamos hoje né, a gente vai conversar com a Ana Rossi só faltam dois minutinhos deixa eu só me preparar aqui deixa eu ver o que eu tenho que pegar aqui um documento a Ana Rossi já está na área, como diz o outro. Mas antes de eu chamar a minha convidada, galera, boa noite, boa noite a todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacana? Hoje eu vou falar com a poeta, tradutora, professora da Universidade de Brasília, Ana Rossi, que tem cinco livros, cinco livros publicados, dentre dos quais três de poesia na França, na língua francesa, então deixa eu chamá-la aqui, enquanto ela, deixa eu aceitar, mas ela entra aí, tá, em 2014 ela cria o blog de poesia, Ana, poesia, poesieblogspot.com, boa noite, tudo bom Ana? Como é que vocês Boa fazem? noite, Mauro. Estou bem. Obrigada pelo convite. Vou tirar aqui esse, esse fone aqui. Agora é melhorou. Então, aí falando aqui, olha, em 2014 ela cria o blog de poesia, Ana, poesia, poesia, blogspot.com, com seus poemas em português, francês e outras línguas que a gente vai saber depois. E em 2018, funda a editora, Vanda é Edita, né? Revista Caleidoscópio, Literatura e Tradução. Que legal! Bom, com vocês, né? Estamos aqui nos bastidores com Ana Rossi. Muito prazer em revê-la, em tê-la aqui com a gente. Ah, ó, só para vocês, galera. Ela não pode escutar, tá? Ela não pode escutar. Foi difícil, rapaz, conseguir essa entrevista com essa mulher. Essa mulher é muito ocupada, mas a gente conseguiu a galera dos, da produção aí dos bastidores conseguiu aí estamos muito feliz boa noite a todos que estão entrando aí boa noite galera que tá Marcos Fabrício já entrou aí e uma galera muito show de bola muito obrigado aí pela presença de vocês estamos aqui nos bastidores e Ana com você boa noite Boa noite Mauro obrigada pelo convite Agradeço a sua atenção e boa noite também a todos que estão aqui, aos que vão entrar também. Ah, legal, legal. Bom, para começar, né, para deixar de blá, blá, blá, eu te amo que o cara fala demais. Como surgiu seu interesse pela escrita? Pergu pergunta vasta, Mauro. Pergunta bem vasta. <risos> e é, é um... É um... O meu interesse pela escrita veio da, da minha, do conhecimento de outras línguas, em particular do francês. E eu fiquei durante um tempo sem saber como falar, em que língua escrever, foi um processo meio confuso para mim. Então eu tomei a decisão de escrever, então eu comecei com diários, assim, com 10 anos, eu tinha diário, eu anotava tudo. Aí depois eu fui com jogos de palavras, sempre em português e em francês então essa e aos poucos aquilo foi me pegando eu conseguia entender o meu cotidiano que por questões de biografia familiar ficou muito caótico num determinado momento eu me perdi completamente então a escrita ela me ela me dava uma referência né então todo dia eu anotava eu sou bem disciplinada então anotava as minhas coisas os meus devaneios os meus sonhos o que deu certo o que não deu certo eu comecei assim eu comecei escrevendo jornal, jornal diário, né? Diário íntimo, é, compilando os fatos que eu vivia sem entendê-los, porque a minha realidade mudou assim radicalmente, né? Eu fui arrancada do Brasil e fui para outro canto. Então, a minha acho que foi a minha maneira de sobreviver. Foi isso. Legal. Aí você estava tá falando da questão do francês, né? Você publica três livros em francês, gente. Ela não... Na boa, eu estou aprendendo para vocês, então não vou gastar o meu pouquinho aqui errando, principalmente com a professora aí, Ana Rossi, porém vou falar em português mesmo. Nós, a memória, 2007, é, historiografias primeiras, 2008, e eternos... Ah, esse aqui eu tô vendo, então. É esse aqui, eternos caminhos efêmeros, 2018, que depois foi traduzido por você, né, e publicado no Brasil em 2019. A minha pergunta é o seguinte, né, muito legal, muito bacana, parabéns por, por esse trabalho também. O escritor independente aqui no Brasil, ele tem uma... normalmente ele sente muita dificuldade para chegar ao produto final, que é o livro, né, por vários por vários fatores e tudo mais, procurar editor, às vezes não tem grana, às vezes é muito caro, isso, isso, blá, blá, blá enfim. Na França, eu não, sei, não tenho esse... esse né, é, esse exemplo, por exemplo, esse exemplo não desculpa, Eu não tenho essa, né, como mensurar isso vocês estando fora do, do Brasil, na França, na Bélgica, em outros lugares, é, existe mais incentivo em relação a isso? É, é diferente? Não é? Mais ou menos? Como é que seria isso? Você sentir dificuldade, por exemplo, nos três livros em publicar o primeiro livro, mesmo sendo a, na, na língua mesmo original né, do país? ou não, ou no Brasil, quando você lança o primeiro, você também tem essa, essa comparação, essa esse essa mesma problemática de, de repente, de uma editora, de vários outros fatores que acabam para o editor, né? para o pro escritor independente, que acabam tendo uma certa dificuldade. Como foi essa relação de você chegar a publicar na França e também publicar no Brasil? Existem muitas diferenças? É gritante ou não? Então, eu vou exemplificar aqui com cada um dos livros, que eu também separei. É, quando, depois de todo esse processo, eu digo que foi a poesia que me escolheu. Né? Então, aí é, é por isso que eu falo é, que é uma, um processo, uma necessidade interna minha. Quando eu reconheci isso, isso durou, foi um tempo assim de, de reflexão grande, eu comigo mesma, é, eu me dei conta que eu precisava então entrar num gênero e a poesia me acolheu. Não sei até hoje explicar direito como isso aconteceu. Então, eu tinha poemas em português e em francês, e naquele momento eu precisava escrever em francês. Eu já estava morando fora há muitos anos. E é, o francês também é uma das minhas línguas, né? Digamos que a minha língua afetiva é o português, porque é a primeira língua que eu falei, é a minha língua da infância. Mas existiram, assim, outra, outras línguas e, primeiramente, o francês. Então, veio o português e o francês. Então, eu sempre fiquei nessa navegação, eu sempre fiquei nesse movimento. E esse livro aqui, eu falei, Ana, você vai fazer. Você vai fazer... É, na França a França é um país em termos editoriais com uma grande organização editorial só que o meio também é muito fechado então como em muitos lugares eu não saberia qualificar Mauro se é mais ou menos fechado do que aqui mas é fechado sim principalmente porque tem uma questão aí da bela língua do francês como a língua literária que a meu ver aí já é uma digamos é uma avaliação minha intimida muita gente no meu caso me intimidou então é, não é só porque não é só é, saber escrever você o, o, o, o discurso lá é é a língua literária, é o francês literário. Então, o francês literário é a bela língua. Tem uma questão de estética aí que a gente nunca. Eu não consegui entender. Chegou um momento que eu cansei, né? Porque eu também me canso das coisas. E aí eu falei: eu vou escrever. E é, esse livro aqui, ele foi todo um manual. Eu procurei, eu queria uma coisa. Eu gosto muito de livro, do objeto livro, né? Da coisa em si. Então eu falei, Ana, você vai fazer uma estética. E é para mim, a, a, e procurei, na época eu morava em Marseille, no sul da França, procurei é, uns, uns estudantes de arquitetura que fizeram uma proposta para mim. E o, esses poemas, eles falam é digamos que é uma é uma leitura do que eu tinha vivido então eu digo eles foram escritos em, em, em nas duas línguas eu traduzi e aqui tem a questão da memória porque para mim a memória ela é coletiva Claro que a gente tem a memória individual, mas para mim a memória é coletiva. A gente se nutre da memória coletiva de quem? Das pessoas que nos envolvem, das coisas que a gente viveu. E da nossa também. É uma conversa que nós temos. Então eu coloquei nós, a memória. E essa grafia é justamente isso, né? esses, esses, esses pedaços que vão, não sei para onde eles vão, mas eles vão. Então cada, cada poema tem, essa, tem uma parte de memória que é um dos meus grandes temas né como é que a gente trabalha a memória o que que é a memória a memória ela é uma coisa é, fechada não eu já tive experiência assim né de voltar depois de muitos anos em alguns lugares eu tinha certeza que era aquilo quando eu voltei eu, ah, meu Deus não é isso então assim a minha memória também eu comecei a desconfiar da minha memória porque a minha memória ela ela muda também eu apago eu reinvento eu aumento em função dos afetos em função da vida então esse livro é esse aqui tá é esse primeiro no ano seguinte 2008, eu escrevi este aqui. Este aqui é um projeto radicalmente diferente que tem a ver com a história do Brasil. É historiografias primeiras. Na época, eu comecei a aprender é, o guarani, que é uma língua indígena, e eu me dei conta que uma grande parte da nossa história. Tal como ela é contada, não é a totalidade dessa história. Então, eu precisei, digamos, elaborar o que, que aconteceu, né? Então, por isso que se chama historiografias primeiras. Claro que isso aqui é uma fábula, mas é uma fábula que tem a ver com essa conversa sobre a história. Então, eu resgato aqui. A questão, é, da, da população negra que veio para o Brasil. Eu resgato a questão indígena. Eu mesma, né, tenho todas essas, esses ancestrais comigo, né. Eu tenho o lado africano, eu tenho o lado indígena, eu tenho o lado europeu. Então, é, é esse aqui é uma, é uma, é uma, é um ensaio, é uma, é uma questão de, eu vou contar essas vozes que vozes são essas que estão que estavam comigo então é, esse é o esse projeto aqui por isso que tá no plural né historiografias primeiras e esse aqui já é um outro projeto completamente diferente que eu fiz após 10 anos é, é um livro que eu gosto muito um amigo meu, editor, ele, ele tinha lido algumas coisas minhas, ele falou, Ana, você não quer publicar? E eu aceitei. Esse é um, assim, uma declaração de amor ao Brasil e as, as, as, a efemeridade e a eternidade. Para mim, as coisas elas podem durar, mas elas mudam. Então, a nossa capacidade, digamos, de sobrevivência, entre aspas, é, tem a ver com essa compreensão. Então, a gente é, vive as coisas, mas as coisas nunca ficam iguais a, igua, iguais a que a gente viveu. Agora, a gente tem uma linha. Então, essa é uma conversa que eu tenho comigo mesma né, há muitos anos. Então, que... É a efemeridade e a, eterni a eternidade da vida. Então você está aqui, amanhã você está em outro canto, você faz escolhas. E as coisas elas continuam, mas elas mudam também. Eu acho que o grande lance da vida é você entender que continua e muda. Pra gente não ficar muito eu já fui muitas vezes surpreendida né muitas vezes assim e de maneira muito violenta pelas coisas que aconteceram na minha vida e que nem eu eu eu tinha é, como, como a gente diz em francês né Voir o chapitre, que eu não tinha não, não, não pude falar nada porque a coisa desabou em cima de mim mas o que que eu faço com isso, né? A questão, acho que é essa. Tá, a coisa desabou em cima de mim. Eu fico o quê? Eu fico chorando? Eu fico? Eu vou fazer o quê? Então esse projeto é é isso. É assim uma leitura de como eu entendo hoje. Pode ser que amanhã eu mude, mas é essa leitura aqui. A efemeridade dentro da é, eternidade. E aqui tem um conjunto. Eu não me lembro mais se são é, dez poemas que falam das histórias do Brasil. É, eu tenho um poema aqui que fala literaturas brasileiras. Eu falo do Paulo Leminski, que é um poeta que eu gosto muito. Haroldo de Campos, Ungaretti, que é um poeta italiano. É, os russos também gosto muito. Sergei Yesenin é o o Mayakovsky. E tem também eu eu gosto muito da MPB. Então tenho aqui que eu deixei inclusive em português o título, o, o livro é em francês eu deixei em português, então é Na Tonga da Mironga do Cabulete acho que todo mundo conhece né? então eu falei eles não vão saber traduzir, então eu vou pegar esse título <risos> porque eu gosto muito dessa coisa assim, genuinamente brasileira, eu acho que a gente tem que valorizar isso é o que nos faz ser Únicos, e aí é o plural, né? É o conjunto. Ah, porque. Não, nós somos, ó, tem coisas aqui que não existem em canto algum. Então, esse é o terceiro projeto. Que maravilha. Olha, o Marcos Fabrício, mas antes de falar do Marcos Fabrício, que ele fez dois comentários aí, eu quero dizer para você também e para todos que nós estamos também sendo transmitido pela Rádio Web Imaginário. Boa noite, galera da rádio. Como vocês já ouviram, nós estamos aqui com a escritora tradutora Ana Rossi e também professora. É... O uma sobre falou o seguinte, grato, Ana, por compartilhar seus diários íntimos publicamente. E depois ele colocou, escrever é uma forma criativa de sobreviver. Foi a poesia que me escolheu. Ele, ele reproduziu aí né, os comentários. Depois ele fala, né, quando a gente se cansa, a coragem se descobre em atitude. A memória é uma conversa coletiva. É a Ana e suas sacadas, legal, Fabrício. Legal mesmo. Aqui mais mais o Fabrício. Escrever é coletar desconfianças. Continuar e mudar dupla de muitos. Grande Ana. E é isso aí. E boa noite, Marcos, Fabrício, boa noite a todos que entraram agora. Boa noite, galera. Estamos aqui nos bastidores com a poeta. Ana Rossi, e me diga uma coisa, minha querida, seu processo de criação, como é a sua criação com a escrita, como é que você faz? Não faça como eu, não acorde às três horas da manhã, vá dormir e não fique nessa escrevendo coisas. Estou brincando, gente, quero saber como é que a Ana faz, vocês também. Então, Ana, explica pra gente como é que é seu processo de criação nas duas línguas, né? Nas três línguas, nas quatro línguas, não sei quantas línguas você sabe falar, mas com certeza aí mais do que eu, entendeu? Diga. Então, é, esse processo também ele é, ele, ele é móvel, né? Ele, ele se, eu hoje eu vejo, faz anos que eu escrevo, né? Eu tenho diferentes Tipos de escrita, inclusive profissionalmente também tem que escrever, fazer escrita acadêmica, aí já é outra, outra coisa. Mas é a escrita também. Então, aos poucos, a gente vai aprimorando. Eu, eu, eu vejo que no início, é, por exemplo, no início da minha trajetória, eu falei do jornal, né, do diário. Eu queria escrever um romance, mas eu queria porque eu queria porque eu queria. E não rolou. Chegou o um momento, eu falei, Ana, para com isso, vá, vá, veja exatamente o que, que a vida está oferecendo. Eu sou muito grata por muitas coisas que eu recebi e que eu recebo ainda hoje. E a partir daí, eu saí daquela prisão na qual eu tinha me colocado, porque eu queria absolutamente um romance, e veio a poesia. A partir daí, eu entendi que tem um lado intuitivo da coisa tem a técnica, tem o conhecimento, mas tem sempre algo que nos escapa. Então, se a sua pergunta se referir a, digamos, uma disciplina, eu quando eu começo um processo de, de escrita, eu gosto de começar todos os dias, né, ter uma regularidade. Agora, esse processo, ele foi se aprimorando. Então, o primeiro foi um conjunto de poemas, né? Esse que eu mostrei de 2007, da memória. Ele é um conjunto de poemas que eu fui... Ah, tá, isso aqui tá pronto, isso aqui tá pronto. Aí eu, re, eu retraduzia, né, mudava de língua. Aí mudava um pouco o poema também. Essa é outra questão que eu tenho muito, a questão da tradução e a escrita, e como é que uma coisa intervém na outra. E aos poucos eu fui entendendo como é que eu escrevia. Este aqui já foi um projeto mais, assim uma sequência, porque eu escrevi um após o outro, o primeiro não. E aí eu entendi, eu falei, Ana, tem que deixar as coisas é, acontecerem, mas dentro dessa disciplina. Bom, é, como é que é esse processo, eu não como eu disse, eu não saberia é, explicar exatamente o que é que rola. O que rola é, primeiro, uma vontade, né eu acho que muita coisa é o desejo, é um desejo e uma necessidade. Então, de se expressar desse jeito. E a partir daí, você vai, é, com o que você sabe, com o que você sente, você vai colocando aquilo no papel. E como eu disse, é, já disse inclusive para você, é, às vezes a coisa sai pronta, às vezes não. Cada vez mais, no meu caso, o, o, o, o trabalho é interno. Não que eu necessariamente produza um poema que eu não vou alterar, mas... É algo que tem a ver com o meu, a minha, a minha própria dinâmica e a minha, a minha, o meu conhecimento. Desculpa que tem um, tem um gatinho aqui que está empurrando algumas cocitas. Pronto. É, então, é, isso para mim é legal, sabe? Perceber. O quanto isso vai mudando. É, o último livro. Bom, eu vou falar depois, que talvez você tenha uma pergunta exatamente. Então é, é isso aí. É isso <risos> que eu tenho para dizer agora. Ah, bem. Tá, tá, tá. O Fabrício está dizendo aqui: escrever é deixar as coisas acontecerem dentro de uma disciplina. Ana, gol! Muito bem. Mas o Fabrício aqui está interagindo muito bem com a gente. Muito obrigado aí, Marcos, também. Meire Pereira acabou de entrar, e a galera aí, galera é o seguinte, nós estamos aí, quem tá entrando também, nós estamos sendo transmitido pela rádio web Imaginário também, então essa entrevista né, nos bastidores aqui também é feita, é realizada também pela rádio web, boa noite galera da rádio que tá entrando também, nós estamos com a poeta Ana Rossi, e antes da gente continuar, eu quero dar um aviso aqui rapidinho para vocês, Semana que vem, dia semana não, não, esta semana que vai começar, né? Já começou, porque é domingo que começa. É... Dia 5, 6 e 7 de agosto teremos a Flic Feira Literária do Cruzeiro, que será realizado na Aruque a partir das 10 da manhã. E teremos muitas atividades, vai ser muito legal, então compareçam, né? vamos prestigiar. É um produto da Academia Cruzeirense de Letras, está realizando, a gente está voltando né? para essas presenciais e a nossa feira literária também. Seria, se não fosse a pandemia, a sétima. Porém, a gente dá seguimento à vida e vamos para a quinta edição. Queria ser, bom, tradutora, como eu já falei, né? além de professora, poeta, uma excelente escritora. Eu vou dizer isso mais vezes porque eu tenho uns livros dela aqui, eu já estou lendo e tal, e realmente, entendeu? Mas vamos lá. Poetas do Mundo, esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho, tá legal, beleza? Então, Poetas do Mundo, um projeto da editora da UNB, você pode até, de repente, explicar um pouco melhor sobre esse projeto para a gente, é, traz a tradução de poemas, né? nesse caso, do escritor espanhol Miguel Unamuno. Espero ter falado correto, feitos por você. O que é mais difícil na tradução? É, você já, claro, o seu, já traduziu os seus próprios poemas né, nesse livro aqui né, já, já fez um trabalho Mas esse aqui não, esse aqui é um trabalho de um escritor é, espanhol é, E como é que é essa relação, como é que foi feito? Primeiro, como que você chegou nesse projeto, que eu achei interessante é, Teve um lançamento no Instituto Cervantes né, Que nos bastidores, olha, quem não assistiu Quem não esteve lá, quem não viu procurei nos bastidores, os bastidores estavam lá fazendo essa cobertura, que foi muito legal, muito bacana, eu aprendi muito. Né? E queria que você falasse um pouco desse projeto, de como foi feito esse trabalho e é, qual é, no sentido, o mais difícil numa tradução, caso exista uma certa dificuldade nisso então por ordem Mauro ah, essa coleção né que você que você é realmente uma coleção da editora da Universidade de Brasília Poetas do Mundo ela foi criada há um, alguns anos por um antigo diretor que é a colega lá meu do Instituto o Henrique Sivieschi que, que é poeta também e ela foi repaginada recentemente né H todo todo o visual dela foi repaginado é, e é, no, nesse caso específico, houve um edital da Embaixada da Espanha é, para fazer. O intuito era é, publicar autores, poetas é, importantes da, da, da Espanha no Brasil. Poetas que não, não, não, não, ou não tinham sido traduzidos, ou o público brasileiro conhecia pouco. Então, eu submeti uma proposta, eu gosto muito da poesia espanhola, em língua espanhola e espanhola também, porque nós só muito da cubana, da argentina, enfim, a gente tem muitos autores em língua espanhola muito bons. E esse autor, fui eu que fiz uma proposta, ele é, ele é mais conhecido como filósofo, ele tem as prosas dele, é uma pessoa que... É, pertence à geração de 98 que foi um movimento literário muito importante na Espanha com a, com a digamos a perda dos territórios é, espanhóis é, na Ásia com a briga geopolítica com os Estados Unidos a, a Espanha começou a entrar em colapso então os, o, houve todo o um movimento de poetas pintores literatos em geral artistas para rever esse passado. Isso, isso se chama Geração de 98. Miguel de... 1898, tá? Miguel de Unamuno é um desses. Então, ele é, ele é poeta, ele é, é filósofo, romancista. É, também tem várias escritas jornalísticas que ainda não foram publicadas. E eu sempre gostei muito dele. Ele tem uma prosa, assim, muito contundente. Ah, o que eu li, eu li... É, eu li bastante textos dele quando eu estava na França em espanhol e ele assim é uma pessoa uma voz eu falei nossa que legal quando anos depois né você sabe que os projetos às vezes demoram né vários anos para ter uma série de precisa ter uma conjunção de coisas aí para que para que o projeto se efetive eu é, já aqui na, na de volta ao Brasil aqui na UNB Fiquei sabendo desse edital e me chamaram, fizeram uma proposta. Ana, você quer fazer uma proposta? Eu falei, eu quero. E aí eu concorri, é, porque tinha várias outras opções, né? Eu não sabia se a minha ia ser aprovada. Tinha alguns critérios técnicos, digamos, direitos públicos, domínio público e tal, tal. E, é, e foi aceito. Aí eu entro na segunda parte da sua pergunta, que é a dificuldade da tradução. Bom, é nesse caso se trata não é uma seleção organizada por mim é um livro que já existia em espanhol então eu traduzi um livro só que esses poemas são muito diferentes tem poemas líricos tem poemas transcendentais tem poemas aonde é, ele ele ele tem uma uma conversa com o mundo com o mundo de lá então é um, é, os poemas são muito diversos Ele tem uma, uma coisa é, Ele não era é, Quer dizer, educado na religião católica Mas ele tinha uma questão Metafísica, né? De Deus Então ele traz muito isso o trágico, A vida trágica O sentido trágico da vida E é, A grande dificuldade foi entender Primeiro esses poemas Eu não falo entender a língua O, o tradutor Quando ele lê ele precisa ler de uma certa maneira. É como o escritor. O escritor também. Quando você lê, você está é, você lendo um autor que te interessa, uma autora, vou, eu leio de uma maneira diferente daquela... Ah, eu vou ler isso aqui por lazer. Não, é um outro olhar. Você vai observar outras coisas. Então, eu tive que fazer essa leitura para entender o todo. A partir daí vem todo o trabalho técnico de palavras, ele ele usa muitos verbos, ele usa que inclusive já não estão muito em uso na língua. Né, o, o, ele faleceu em 1936, um pouco antes da Guerra Civil Espanhola, né, quer dizer, dois meses depois da Guerra Civil Espanhola começar. Então, é, é uma linguagem mais do século XIX. Então, isso tudo eu tive que entender. Então, foram várias leituras, várias leituras, fazendo pesquisas, né, que o um Namuno, tá, Ana, você leu isso, mas o que é que você ainda não sabe do Namuno? E tem muita coisa. Então, eu fui ler, teve livro que saíram, eu fui ler, pesquisas, a a própria biografia dele ele teve vários problemas políticos né na Espanha teve que sair exilado ficou preso enfim então o e qual é eu sempre tento quando eu traduzo sintetizar a sintetizar a questão do qual é a mensagem desse autor o que que ele quer dizer então nesse caso para mim nesse livro é a vida é trágica, o, quer dizer, o sentimento trágico da vida. Ele tem um, um livro aqui, um, um poema aqui, que é... Nossa, me tocou demais. Ele fala do, da morte do cão dele. E ele conta, assim, ele fala dessa, de um cão que estava com uma pessoa, né, um mestre, durante um dono. Depois o que eu morre, aí o que que acontece? Ele vai para onde? Aí fica as saudades. Então é, é, é, é assim, o que que acontece depois que a gente vai, a gente está de estar aqui, né? Depois que a gente a gente morre, o que que acontece? Ele traz muito isso. E é uma integração minha também. Eu acho que é, é uma coisa mais metafísica que eu tenho muito comigo. Então esse esse é, mas ele tem uma, uma, uns poemas também muito lindos de, sobre Cristo, sobre a Espanha, como eu falei, dessa, dessa situação de, de perda de território da, da Espanha, da Edad de Loro, né, que foi a, a Espanha conquistadora, a, metro, a grande metrópole, né, toda a América Latina praticamente é, é, colonizada pela Espanha. Eles perderam tudo isso. Esse autor fala disso. Poxa, nós não somos mais a grandeza de antes, então somos o quê? Aí ele vai retomando isso no ambiente da guerra, tinha a primeira guerra, a segunda guerra. Então, para mim, o Namuna é uma das grandes vozes da poesia do século XX, em língua espanhola, porque ele traz alguma coisa que é uma inquietação desse século. Né? Assim, duas guerras, a gente está com quase uma terceira aqui, né? pelo que a gente está ouvindo, entendendo. É, então... Qual é a razão dessas guerras? Ele traz isso nos poemas, essa inquietação. É uma pessoa profundamente inquieta. E como eu também sou, sempre estou ali <risos> tentando entender e o que, que é isso. É o tico com o teco, né? conversando, às vezes não conversa. Então, é um autor que traz uma, traz uma, uma potência muito grande. E também, a, a, a, a razão final pela qual eu propus o Miguel de Unamuno para o edital, é que ele é muito pouco conhecido do público brasileiro. Esse livro nunca foi traduzido. Que maravilha. O... Bom, eu, é né, óbvio, né, estou também com esse livro aqui, né, que é um presente muito bem. Né, assim, que eu fiquei muito feliz por tê-lo recebido. É, e tem um poema chamado Denso, Denso. Queria que você lesse para as pessoas esse poema, que é realmente um, ótimo, né? um lindo poema. Eu queria que você luísse ele para a gente. Eu agradeço, Mauro, você ter feito essa pergunta porque é um dos meus prediletos. Ele abre o livro, né? É o primeiro. Eu não alterei a ordem dos poemas no original tá assim, eu mantive. É, inclusive porque é uma decisão editorial, né? Não cabe, a, não caberia a mim, tradutora, fazer uma uma alteração da ordem dos poemas, mas justamente esse título, é, ele, ele, fa, ele resume a obra dele, que é densa. Então, vou ler esse poema Denso, Denso. Olha, amigo, quando livrares ao mundo teu pensamento, cuides que seja, antes de tudo, denso, Denso. E quando abrires a chave que contém teu sentimento, que em teus cantos ele emane, denso, denso. E o jarro que tu nos ofereces, do teu sentimento os desejos, do teu pensamento os cuidados, denso, denso. Olhe, vasto é o caminho, e curto, muito curto o tempo. Parar em cada morada não podemos. Diz-nos em poucas palavras e sem sair da senda. Diz-nos o mais que puder, denso, denso. Com o firme fio do ritmo, fervorosos sejam teus versos. Sem sobras, em carne firme, densos, densos. que deu Maravilha. O Márcio Abrício está perguntando aqui. Eu, eu, eu acho que eu e o Márcio Abrício, nós temos assim uma coisa de, né, de transmissão de pensamento, porque eu fiz a, quase, não foi a mesma pergunta que ele, mas bem direcionada, no mesmo sentido. Em primeiro lugar, claro, ele faz aqui, né? Lançar mundos no mundo é poema dos livros, disse bem Caetano. Professora Ana, qual é o papel dos livros na sua vida e na vida do mundo? Hoje é uma pergunta muito legal, muito legal. Acho que é de uma atualidade assim, é, premente. Na minha vida, eu nasci com livros. É, como assim? Eu sempre tive livros perto de mim. Meu pai sempre lia desde criança as histórias, contos. Então, eu me lembro, assim, de... três anos, quatro anos, cinco anos, né? Eu tenho duas irmãs. Ele ia lá no nosso quarto... e ele lia. E ele tinha uma, uma coisa muito engraçada. Então, começou por ali. Depois, quando eu, eu, eu fui morar na Bélgica, né? Nessa situação completamente caótica da, da, da minha vida... A literatura me segurou, porque eu encontrava nos personagens aqu aquela angústia que eu tinha e que necessariamente eu não conseguia falar. Então eu comecei a falar, nossa, mas o personagem aqui talvez se pareça comigo. Então houve um momento muito intenso de vários anos onde eu lia, lia, lia, lia, lia romances, poemas mas principalmente romances, porque o que me interessava era o enredo, era a narrativa, era o personagem, como é que ele aparecia na história, que sentimentos ele carregava. Então, assim, eu não seria a mesma pessoa sem os livros. E eu hoje eu sou uma pessoa que amo ler. Eu, a leitura para mim, a oralização, ela é muito importante, porque você transmite coisas aí. Então, é, é, no caso da minha vida, ela não teria sido a mesma se eu não tivesse tido tudo isso. Eu me lembro, a gente morava em Bruxelas e o pai fazia questão duas vezes por mês, a gente, ele ia conosco na, numa livraria, ele falava, olha, aqui é o setor de juventude, aqui é o setor não sei o quê, e aí a gente ficava umas três quatro horas e a gente escolhia. a gente tinha direito a escolher às vezes um livro em função do preço às vezes dois mas era assim algo religioso então isso entrou na minha vida né quando eu tenho uma filha hoje ela tá grande tem 28 anos mas eu fiz a mesma coisa assim eu li para ela eu eu, eu eu eu eu eu acho que inclusive é uma, uma forma né de você dar ferramentas à pessoa depois você não sabe o que ela vai fazer mas pelo menos você deu as ferramentas, né? Pelo menos você deu. Então, é, para mim é, esse, é isso o papel do livro na minha vida. E até hoje, eu gosto do papel, né? Eu gosto do, da forma livro. Ah, tem o e-book e tal. Os, ok, legal. Mas eu gosto do livro. Eu gosto de abrir o livro. Eu tenho prazer em ler o livro. Eu tenho prazer em pegar o livro e olhar e ver como é que ele foi feito. A cor da tinta, os brancos, o papel. Eu gosto muito disso. Sobre a outra parte da sua pergunta, o livro no mundo, é... a meu ver está faltando muitas políticas públicas para ajudar esses livros a chegar até a população. É... Agora, tem uma questão aí que a gente vê no Brasil, principalmente em algumas regiões, que é a literatura oral, porque a gente não tem só a literatura Impressa por livros. A gente também tem uma parte, no Brasil é muito claro isso. É, eu tenho família do Nordeste, em Sergipe, e eu via no mercado os repentistas, a improvisação. Para a pessoa fazer aquilo, ela precisa ter toda uma estrutura na cabeça, que a gente pode considerar como um livro. O livro não é só, a meu ver, o livro físico. Claro que o livro físico é muito bom. Mas você tem também outras formas de livro. Tem um, um, um provérbio na África, eu não sei mais se é Senegal, qual, qual é o país, que fala quando um ancião morre, é uma biblioteca que vai embora. Então é isso. É no sentido dessas referências. Porque você começa a ter referência com os livros. Que essa literatura chegue a você é, de maneira oral ou escrita, para mim chegou muito escrita e oralizada, mas sob a forma de livro. Mas eu sei hoje que tem muita, muitas pessoas que ouvem histórias ainda, né? Contam histórias a elas. Elas não têm o um livro físico, mas elas têm acesso às histórias. Então, assim, é, e a questão do acesso é fundamental. É incentivar. É, é, é trazer os autores eu, tô, eu voltei a Brasília para Brasília em 2011 e eu vejo né você sabe também né Mauro tem um, um grupo tem muitos poetas aqui em Brasília tem muitos tem muitos eventos em Brasília e a meu ver muitas vezes isso não é dito isso não é conhecido isso isso não não não é valorizado é, não é valorizado a meu ver porque não tenho interesse político em valorizar e talvez também a gente tenha que ir com mais garra para mostrar o que a gente faz. Né? Então, e eu conheço muita gente, tem muitos livros de poetas. O seu também, né, Mauro? Os seus, né, de, de, de poesia. Então, é, é assim, muito... essa parte é muito importante. Porque você vai dando ferramentas às, às, às pessoas para depois elas integrarem isso na vida delas. Então, como é que elas vão integrar? Não sei. Não sei como é que elas vão integrar, mas o, a, o, o elemento principal é dar essas ferramentas. Ótimo. Eliezer Lucena entrou aí. Boa noite, Eliezer Lucena, boa noite, galera aí da Trupe Landasicações, que estará na FLIC, galera. Na FLIC. 5, 6 e 7 de agosto, Naruc Se Liga. O Fabrício também fez outra pergunta, mas antes da dele, eu vou fazer uma pergunta para você, voltando à questão da tradução. É, ao traduzir um texto, Ana, a minha pergunta é o seguinte: existe o risco da emoção trazer mais lirismo e deixar um pouco de lado a tradução literal? Assim, de repente você está traduzindo assim, olha aquelas. Acho que se eu colocasse mais assim, de repente, não o que ele está querendo dizer, vai ficar melhor essa, essa questão, esse poema. Tem isso? Não tem. É, corre esse risco de repente Ou então de até ao traduzir Você mesmo escrever um outro poema Existe isso ou não? Existe, Mauro Tem de tudo é, Aí eu vou falar da minha posição tá Porque cada poeta tem uma Uma maneira de abordar a questão E aqui eu não vou dizer Isso é certo, isso é errado né? Então eu vou falar da minha experiência é, Quando eu vou traduzir Como eu exemplifiquei aqui com o livro do Unamuno, para mim, quando não é a minha produção, eu tento sempre entender qual é o contexto daquele autor ou daquela autora. Isto é, é a época de publicação, nacionalidade, a vida que a pessoa teve, é, os temas que ela aborda. Então, uma, uma abordagem geral. A partir dali, eu, Ana, parto do seguinte princípio. O acesso que eu tenho a esse texto é pela leitura, eu tenho que ler os poemas. Então, na leitura já tem uma interpretação. Só que essa interpretação é uma coisa meio tensa, na minha visão, porque você... Não é sua obra, mas ao mesmo tempo é você que está lendo, é você que está traduzindo. E é com a sua bagagem. Eu sempre digo que a gente traduz com a bagagem, com a nossa bagagem. Não tem como, como, ai não acho a palavra em português, como, ai meu Deus, vou, vou lembrar. É, é, você não tem como enganar, você não tem como enganar. E, e muito menos enganar a si próprio, porque... Ou você conhece aquelas questões, se você não conhece, você tem que correr atrás, mas no fundo é uma leitura sua. Agora, a tensão, ela vem sempre do fato de que você também não pode totalmente reescrever o texto da outra pessoa. Isso é a minha opinião. No entanto, eu tenho alguns exemplos aqui de, de, de poetas que reescreveram poemas e que ficou maravilhoso. Então é, é, é, isso tudo é muito relativo. É, o que eu, eu pessoalmente tento é trazer a voz daquele autor. Que voz é essa? Não é a minha. Eu posso me nutrir dessa voz, eu posso aprender com essa voz. Né? E eu parto do princípio que eu aprendo com todas as pessoas com que eu me relaciono. Inclusive com os livros. Então a partir daí, se eu... Que, que voz é essa? É a voz dele, do tempo dele, no, no caso do Namuno, da Espanha. Eu nunca morei na Espanha, já fui várias vezes, mas não, nunca morei. Tem um sentimento espanhol, ele é basco a, a Espanha é, é uma... É um mosaico de culturas que tem várias línguas. Então, ele fala, tem um poema também que ele fala do sentimento basco é, de Bilbao. Então, isso você tem que entender, porque aí você fala, não, pera aí. Ele tá falando o quê? Então, quando você não entende, na minha na minha concepção, você corre o risco de apagar e sem saber que está apagando ah eu vou transformar isso numa coisa que eu conheço ah isso aqui essa palavra aqui eu não estou entendendo então eu apago e eu falo, faço outra coisa eu já acho que não não é que você você tem que entender aquilo para fazer uma proposta que proposta aí é que entra a sua bagagem pessoal seu interesse sua vontade de de dizer isso aquilo eu acho que tem tanto é que você tem a tradução ela é de uma pessoa em particular se você, se você entrega aquele material para outra pessoa, vai sair outra coisa. Não, talvez não muito diferente, mas vai sair outra coisa. Legal, legal, bacana. E o Fabrício perguntou o seguinte, na sua rotina como leitora, o que é ler por lazer e o que é ler por trabalho? Então, para le, ler por lazer, eu nunca noto. Então eu estou aqui lendo alguma coisa. Eu leio sem estar tá muito focada necessariamente. Quando eu leio é, com objetivo, então, por exemplo, esse livro aqui, tudo que eu li era profissional. Eu tinha que fazer essa tradução. Então eu tenho que ler, olhando, anotando eu abro normalmente um arquivo aqui eu tô olhando para cá porque meu computador tá aqui então eu abro um arquivo e eu vou anotando as coisas ali a Ana tem que procurar a referência tal tem que fazer isso isso aquilo, tem que fazer então isso me dá não para minha leitura né não para minha leitura porque a questão da leitura também é que se você pará-la o tempo todo você não consegue entender o texto né você você fica ali enganchado nas palavras enganchada nas palavras você não consegue então você tem que ter uma um desprendimento em relação a isso só que você eu anoto aí depois ah tá isso tem que procurar aí eu volto para fazer essa essa adequação essas essa proposta no caso de tradução e eu faço isso também com todos os textos que eu escrevo, aí eu faço uma leitura profissional daquilo que eu preciso do, do material que eu preciso para escrever. Então, assim, resumindo, é a leitura por lazer. Eu tô, né? Pego um romance, tá? Eu, ah, tá. Eu tô ali de tarde, é, ou no parque, ou sei lá onde. Mas eu leio. Aí eu saboreio o romance, eu, eu ou aquele texto que eu tô lendo. Agora, quando tem. Ah, tá. Então você precisa fazer uma pesquisa de um... sobre um tema específico, você vai fazer um romance. Ou você quer um tema, você está com esse tema na cabeça, você quer visualizar isso, aquilo, outro. Aí eu já anoto. Tem uma outra atitude. Ah, a Noélia está perguntando se o livro é bilíngue, sim, é bilingüe. É. Esse. É. Ele é bilingue, Noélia. Querida. Ah... Qual a importância das redes sociais no seu trabalho de escritora? Esse é um ponto fundamental também, que eu, em relação ao qual eu venho tomando conhecimento já há algum tempo, mas eu não, não consegui ainda concretizar, porque as redes sociais demandam muito tempo muito tempo mesmo e tudo vai muito rápido agora eu acho uma ferramenta fundamental então é, é, muitas vezes você é, é, é importante se tornar visível é importante as pessoas te acharem e é importante a meu ver falar do seu texto não é só a sua pessoa mas é o texto o texto que que ele tem é, as características que ele tem e você presentear digamos os, os ouvintes né é, com aquele texto porque aí eles começam a entrar na sua obra então essa é uma coisa assim que eu tô já há algum tempo mesmo mas é um problema de tempo né porque o trabalho tem toda uma um conjunto de atividades então é, é, você precisa dedicar um tempo e esse tempo precisa ser ser, ser, ser construído então construir as redes, a mídia, a mídia, que mídia? Aí você vai vendo aquilo também que você se adapta. Eu já fiz várias tentativas é, e agora me parece que eu estou mais com uma clareza maior em relação ao que eu quero. Fiz um planejamento temporal, então agradeço aqui as, aquelas pessoas que me ajudaram, você foi uma delas, né, e está me ajudando nesse sentido. Então, é algo que é, é algo que você tem uma, uma. Você tem que ver a sua atividade de produção literária como um trabalho. Não só como um lazer. Como um trabalho de, poxa, então tá. Então tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, anotar, agendar, se planejar. Ah, aquilo que eu não sei fazer. Então, você vai fazer. A minha, a minha questão também, Mauro, é que quando eu voltei para o Brasil, eu demorei alguns anos para entender a era o Facebook e eu não, assim, meu Facebook era muito ruim. Por quê? Porque na França a gente não tinha isso. Não tinha essa questão da mídia, não tinha. Meus amigos, eu não, não, não, eu não ia eu não olhava Facebook, eu tinha uma conta que eu tinha criado lá em 2000 mil e pouco, mas não era assim, não fazia parte do meu cotidiano. Por quê? Porque lá não era assim, eu estou falando há dez anos atrás. Quando eu cheguei aqui, meus colegas conversavam coisas da universidade no Facebook. Falei, nossa, como é que é isso? Era coisa de aluno, era não sei o que, era nota. O aluno entrava em contato comigo pelo Facebook. Eu demorei algum tempo, sabe, para ficha cair. Não, peraí, o que está que rolando aqui? Inclusive, na minha cabeça tinha aquela coisa, não, universidade pública, uma empresa privada, no Facebook, como é que é essa história? Mas o Brasil ele tem uma exposição muito grande. E eu acho que é legal, porque é, é o mundo atual, né? É o mundo atual e você sai das fronteiras do Brasil. Então, é, em resumo, uh, e finalizando aqui a minha resposta, é, essa questão da mídia social é fundamental para qualquer, qualquer pessoa que quer escrever e mostrar o seu trabalho. Porque você também pode escrever e deixar tudo na gaveta. Não, se você quiser mostrar o seu trabalho, você tem que fazer esse, esse, essa exposição na mídia. É, o, eu vou aqui a Noelia está comentando o seguinte né a gente perde muito tempo na internet para se fazer conhecer como escritor isso é uma verdade o Marcos Fabrício fez uma pergunta aqui mas eu antes de né? uh, considerando sua competência como professora e escritora, é possível identificar as contribuições da escrita acadêmica para o fazer literário? aí Pergunta de Marcos Fabrício, para eu não fazer se... uma pergunta. Bom, eu não sei se eu que... entendi bem a pergunta do Marcos a... Fabrício. As suas competências como professor escritora. Bom, é possível identificar as contribuições da escrita acadêmica para o seu fazer literário? O que eu, Ana, tenho a dizer sobre isso em função da minha experiência? É... Eu situo de um lado De uma maneira geral uma, Um escopo de escrita Quer dizer, uma coisa é você escrever. Existem vários tipos de escrita. Por exemplo, quando eu vou escrever um artigo acadêmico, é completamente diferente. Eu tenho todo o rol ali, que eu já sei, né? Porque eu fiz isso, faço isso durante, há anos, e eu tenho esse rol. Então, eu tenho que fazer isso, o um resumo, o título eu deixo para o fi, final. É, eu tenho já uma, uma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu tenho as palavras-chave que eu já sei, porque eu já estou ligada naquela área de conhecimento, tal, tal, tal. Agora, essa escrita, é, pelo menos como eu aprendi, né, que foi a minha, toda a minha formação acadêmica foi na França, ela é muito racional. E ela é muito racional no sentido de extirpar o, o afeto e o sentimento. Eu sou uma pessoa que valorizo muito os afetos e o sentimento porque eles falam da gente. Eles falam da nossa capacidade de estar no mundo, de se posicionar. Eu, eu não vejo, eu não me vejo e não vejo as pessoas sem afeto. Então, essa escrita, ela sempre me incomodou nesse sentido. Porque, por exemplo, você tinha algumas coisas, você não pode usar o eu. Então, você tem que escrever com nós, ou na forma impessoal. Qual é a consequência disso? Claro que na, na parte acadêmica, somos uma comunidade científica. A gente não faz ciência para a gente, a gente faz ciência para um grupo e a gente dialoga né como os poetas os poetas dialogam entre si na ciência é a mesma coisa então eu é, essa racionalidade em demasia eu não gostava eu nunca gostei eu entrei no, no como é que é? eu entrei no, no túnel né eu entrei tive que me moldar me moldei sem fazer aprendi mas não conversa muito comigo e eu demorei muitos anos para entender então a, a, a, a escrita literária, para mim, é outra coisa, que é a questão de você ter a técnica, né? você tem uma técnica, é, mas você não tem essa racionalidade. Essa racionalidade, como eu vejo na, na, escrita, na escrita acadêmica, você não tem. É, o poema, por exemplo, é uma, uma forma onde tem muito, muita carga emocional né? Você pode ter uma carga emocional e você pode expressar isso Em função, por exemplo, o, o lirismo né? Quando a gente fala, ah, esse, problema, esse poema é muito lírico Você está falando desse eu, desse seu sentimento Está tudo bem, na escrita acadêmica não Então, se eu entendi bem a pergunta Eu diria que muitas vezes a escrita acadêmica ela me, ela me podou ela me podou e eu tive que fazer esse trabalho. Não, Ana, deixa isso de lado e vai escrever o que você quer. Ah, não, mas eu não posso escrever assim. Não, peraí aí. Você está falando do seu conceito para um artigo científico, não para outra coisa. Então, esse também foi um trabalho... É um trabalho de entender onde eu me situava nessas escritas. E hoje está muito mais tranquilo, eu viro a chave de um lado ou do outro. Não, isso aqui tá, vou fazer isso, isso, isso. E eu gosto de mesclar, porque eu, eu gosto desse eu, eu gosto desse lado lírico. Então quando eu escrevo, agora eu já estou começando a usar o eu. Eu uso nos textos acadêmicos. Então eu gosto dessa, dessa conversa, né? eu gosto muito de conversa. Então, essa conversa entre o texto acadêmico, a escrita acadêmica e a escrita poética, ela, é, ela existe no meu caso. Mas ela existe não, é, ela existe no sentido de entender também as especificidades, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu acho que essas, essas, essas escritas estão se aproximando. Então, no meu caso, é, resumindo também aqui, foi, uma, foi um problema foi um problema, me impediu de, é, é, é, de escrever durante algum tempo. Aí eu, não, Ana, peraí, o que está que acontecendo? Né? O que está que rolando aí? Por que, que você não consegue? E aos poucos eu fui entendendo que toda essa carga que, é, que a gente tem quando a gente entra na, nesse mundo acadêmico, ela não pode ser exatamente replicada na área é, na área da literatura e da poesia isso para mim tá claro agora a, a o método de pesquisa né porque a gente aprende a pesquisar e tal isso você pode trazer então no caso dos meus desse desse livro aqui esse livro aqui, eu fiz muitas pesquisas Muitas, muitas, muitas, muitas Aí eu, nossa eu Muitas coisas, eu fui Eu ia, eu olhava Era pintura, era música era, Eram textos Eram canções de Niná Eu, eu gosto desse universo completo e, e foi isso Que eu integrei, mas Me custou, sabe Mauro, me custou Não foi assim uma Uma coisa fácil não Ótimo Bom, agora eu vou ler um trecho aqui para fazer a minha pergunta, que é o seguinte. É um texto, no caminho, é o tipo. Coisas que não me dizem mais respeito, não me dizem mais respeito e pronto. Em plena mutação. Esse aqui é do seu mais recente, da mais recente obra. Eu, na medida de mim mesma, 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia. Obviamente que o próprio título fala filhas da pandemia, óbvio que foi nesse momento. Né? A pergunta é, nasce em que momento? Óbvio que ele já está dizendo para mim que foi na pandemia, mas como foi esse momento? O que você traz nesse livro, e eu estou lendo, né? Aos poucos, mas estou lendo e que estou adorando. Porém, quero que você diga, fale sobre a sua mais recente obra, o seu como as pessoas gostam de dizer, né? seu mais recente filho, filha, não sei, enfim. Como é isso aí? Então, é, digamos que a pandemia, para mim, foi um momento de... Eu acho que para muitas pessoas, mas aí eu falo novamente de mim, eu tive que interromper a minha rotina diária, é, eu sempre tive uma rotina muito fazendo muitas coisas, sempre fui, fiz muitas coisas, é, e a pandemia deu um, uma parada. Essa parada, a princípio, eu não entendi, eu nunca achei que a gente fosse ficar tanto tempo nessa situação é, de isolamento, e aqui quando eu falo isolamento, para mim foi muito positivo, porque porque eu sei ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que hoje sei, não tenho, eu gosto de ficar com outras pessoas ou com outra pessoa, mas não é aquela coisa, ai meu Deus, se eu não tiver com essa pessoa eu morro. Não, eu não morro, eu não morro. Então, é uma coisa importante, porque quando você vai compartilhar alguma coisa, você sabe o que você quer. E não fica é, é, é, implorando uma atenção que a outra pessoa não pode te dar. Porque a outra pessoa também tem as coisas dela. Né? Somos humanos, afinal de contas. Então isso, isso, aí eu perdi o fio da meada. <risos> Sobre a questão da pandemia. Não, voltou, voltou, voltou, não, voltou, voltou, voltou. É... Então, a pandemia, a partir do momento que ela me trancou em casa, eu comecei a lidar comigo mesma e e foi muito bom. Então eu falei, Ana, ok, tá desse jeito, você não pode mudar. Então você vai cuidar de você. E esse título, inclusive o Marcos Fabrício está aí. A gente já conversou um pouquinho sobre esse título, né? Eu na medida de mim mesma, porque eu, eu fiquei muito assim, como é que eu vou é, falar sobre isso? É, eu tinha um conjunto de textos já escritos que eram meio oníricos, né? De sonho, de sonho, de reflexão. Eu sou uma pessoa que tem muito insights, né? Vejo uma situação, ah, tá. Aí eu vou encaixando, para mim tudo é um quebra-cabeça que a gente refaz constantemente e, e eu me dei conta disso eu falei, nossa Ana, você está tendo muitos insights você está percebendo isso, percebendo aquilo percebendo aquilo outro e tal e eu fui e eu, eu, eu decidi documentar isso a priori era assim poxa, espero que um dia essa pandemia acabe então eu comecei a documentar então saíam assim, textos brutos é, eu tenho uma grande facilidade de escrever, eu escrevo rápido e eu gosto de escrever. Então, eu fui aprimorando isso aí. E eu deixei eles lá. Deixei, deixei, deixei. E chegou um momento que aquilo começou a fazer sentido. Eu falei, Nana, mas isso está falando de você. E eu queria mostrar uma nova parte do meu trabalho, que não era, era entrar mais na prosa, né? que eu gosto também, eu gosto da poesia, mas eu quero explorar também outros gêneros literários. E foi assim que eu revi, eu voltei naqueles textos, eu revi, eu reescrevi, eu voltei, reavaliei e falei, Ana, é isso. Então, é, o, o, esses textos, eles, eles falam realmente de... de Coisas que eu vivi ou que eu nem sabia que estava vivendo, porque eu não sei até que ponto a gente tem uma consciência de tudo, né? Ou a gente tá, às vezes, dormindo acordada, né? Ou acordada dormindo. Às vezes eu fico pensando, mas que mundo é esse, né? O mundo, para mim, ele é meio estranho. E eu acho que esse estranhamento eu decidi inseri-lo na minha vida ao contrário de, do que eu muito, algumas vezes vejo, não, isso eu não quero ver, isso é meu, mas eu não quero ver. Não, eu quero ver, eu quero ver tudo o que me diz respeito. Para fazer o que eu não sei, mas a vida vai me ensinar. Então foi mais ou menos isso. E aí eu reescrevi, claro, que não são os textos brutos, eles são textos que foram reescritos. Nesse sentido, às vezes, por exemplo, a história continuava. Tem vários textos aqui, eu já tinha escrito, eles aumentaram. Esse do, esses, do início, é, esses do início foram segredos de família né? e cadáveres revelados. Isso aqui partiu também de uma coisa meio onírica de, de, de sonho e eu desenvolvi. Aí, exilados da vida. A palavra exilado tem muito a ver com a minha história, biografia familiar. Então eu queria que é, isso tivesse. E a ancestralidade? Hoje eu sou o que eu sou porque também herdei muita coisa. Então essa, esse resgate é, para mim é muito importante. Eu necessariamente não sei o que eu herdei, mas eu herdei. E aí o que, que eu faço com isso? Né? Aquela história, ah, aconteceu isso, mas o que eu faço? Eu acho que o, o, o fundo da questão é essa. Assim, então o que, que eu faço com isso tudo? Como é que eu... Como é que eu é, Construa essa maionese. E tem... Então é isso, em busca de mim mesma. É a questão da metamorfose. Aí eu volto naquele livro Eternos Caminhos Efêmeros. É isso. É, a gente pode ter um amor com uma pessoa durante anos. Mas esse amor, ele só, ele só vinga se você e a outra pessoa continuarem mudando e se afinando. não morrem. Né? Então... É, isso é a minha experiência já me mostrou, e o okay, quê? É uma lei da vida. Então, e quando morre tem que deixar embora, para que o novo venha. Então essas, essas, essas histórias, elas têm, por exemplo, na, na, na Crônica 29, a Amizade de Isabel com Nathalie Sarroth. É, essa Isabel foram invenções minhas, eu gosto muito desse nome, Isabel, acho muito bonito. E aí eu peguei várias Isabel que eu sabia da história, é, a Isabela é uma Isabela que eu conheci no Goiás, outra que era da Espanha, uma, uma, uma Rainha, inclusive, Isabel. É, e Nathalie Sarrota é uma escritora, é uma escritora do novo romance francês, é uma escritora. Que eu, eu nem sei se ela já faleceu. Ela é de origem russa, mas radicada na França. Ela escreveu muitos livros, que eu gostei muito. Ela é da literatura. Então, eu escrevi. Então, assim, a, a personagem da... da a, a, a autora que eu gosto virou o personagem do meu livro. Porque isso conversa comigo e me permite dizer coisas. Então, é isso. É, um, é uma... É uma... Como é que eu posso dizer? É uma... É um, é, um, é um conjunto, Mauro, de textos cujo denominador comum é isso. Eu na medida de mim mesma. Quem é a Ana? A Ana é isso aí, tá, tá, tá, tem a biografia dela. Mas quem ela é? Exatamente. Quem e aí é? não é a biografia. Quem ela é? Quem ela é. E galera, não chore mais do que eu. Realmente nós estamos no final da nossa entrevista com a Ana, porém ela já fez a pergunta que eu ia conversar, que eu ia falar que é o seguinte, quem é Ana Rossi? Por Ana Rossi. <risos> Poxa, Mauro, essa, essa é difícil. Essa é difícil. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que assim, nesse momento que eu vivo, é, que eu estou, eu tento é uma tentativa de entender tudo o que aconteceu comigo antes, né? fazer tipo uma, uma síntese de estudo, sem julgamento, que é muito difícil. A gente vive num mundo com julgamentos o tempo todo, isso é uma coisa que me cansa. Porque quando você julga, você empobrece a coisa. Ah, a, a, o fulano é assim, a fulana é assim. Tá? Mas não é só isso. O fulano é isso, pode até ser, mas é isso, mais isso, mais aquilo. E todos somos assim. Então, eu, eu já deixei de lado essa, essa coisa do julgamento. Então, eu gosto de ver as coisas pelo que elas são. E eu estou realmente nesse momento de... É, o que, que aconteceu com você até aqui... O que é que você fez? O que é que, vo... e pra... o que, é que você quer? E eu estou sabendo o que eu quero. Então é, é algo muito... É algo muito... É, uma, é, é minha intimidade nesse caso, mas minha intimidade como pessoa. Então é muito bom a gente saber o que a gente quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer. E eu acho que tem muitas, muitas cabeças, né? o que eu vejo, eu lido também muito com gente como professor e tal, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem dizer o que elas querem, às vezes elas querem, mas elas não sabem o que querem, às vezes elas não querem dizer o que querem, é uma confusão geral. Então assim, quando tá assim, é melhor parar, é melhor parar, você se acertar com, com você mesmo e você seguir, porque sempre há um caminho para seguir. Então, eu acho isso, uh, então, quem é Ana Rossi por Ana Rossi, é uma, é uma pessoa que tenta se entender. Se entender todos os dias, todo dia que levanta, eu falo, nossa, que coisa linda isso aqui. É, eu, gosto, eu gosto de Brasília, eu gosto desse clima, eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto das pessoas com quem eu estou me relacionando. Então eu trago muita muita força e muita gratidão em função desse sentimento aproveita as coisas eu sou uma pessoa que eu sempre aproveitei muito muito tudo que eu podia fazer tudo que eu podia entender tudo que eu podia aprender eu aprendi o que eu não aprendi é porque eu não consegui mesmo mas eu, eu não sou uma pessoa assim, não, esse, esse aqui é, é novo então eu não vou não eu é pelo contrário eu vou eu vou com calma também não sou uma pessoa temerária mas eu gosto do novo, eu gosto da novidade. Então, Ana Ross por Ana Ross, no dia de hoje, porque isso pode mudar, é assim. Que maravilha. Galera, é o seguinte, maravilha, maravilha mesmo, adorei a entrevista. Pessoal da Rádio Imaginário, obrigado também por estar aqui com a gente. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Suas considerações finais, mande beijos para quem você quiser. E fale à vontade, fique à vontade para se despedir da galera Lembrando que ainda não terminamos essa pandemia Então tomem cuidado também, tá? Tenha uma ótima semana Semana que vem estaremos aí com um escritor Enfim, uma pessoa realmente que agrega valores E como eu sempre falo, eu aprendo muito Eu acho que vocês também Então quero agradecer a todos por esse momento nos bastidores aí Com você Ana Rossi. Eu quero primeiro agradecer a você, Mauro, essa, essa, esse espaço né, para poder falar, me colocar com a minha, com a minha produção. Agradecer os, os amigos. Eu não estou vendo aqui, Mauro, na telinha, eu vi Viviane Barros. Mas você falou da Noélia falou do Olha Marcos, para Marcos, tem a da... Acho que é Genilda, Genilda. sim, uma amiga A querida pra... tá muito... então um beijo para esse pessoal todos eles todos vocês é... feliz por vocês estarem comigo nessa caminhada e... e desejando que todo mundo se acerte eu acho que é o meu grande <risos> é o minha... minha grande assim é a minha grande questão é se acertar, é, é, é resolver as coisas que têm que ser resolvidas. Não dá de um jeito, dá de outro. E somos muito fortes, né? mas somos frágeis também. A gente também pode se machucar. Então, cuidado, vamos, vamos cuidar um dos outros. né? Não, não, não fazer qualquer coisa. E, e é isso, esse livro é isso. Esse aqui é isso. É esse cuidado comigo mesmo. Eu na medida de mim mesma. Que maravilha! O Fabrício está dizendo aqui, aula de, interpretação, de interpretações profundas e reticências existenciais. Essa é para tocar no rádio. Parabéns, professor Ana Rossi, parabéns, jornalista Mauro Rocha. Aí eu digo, eu sou aprendiz de feiticeiro, meu querido, ainda tenho muito o que aprender até chegar a ser esse jornalista que você me coloca aí, mas agradeço. Bom, galera, é isso aí, obrigado, obrigado mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos, estamos aí. E lembre-se, dia 5, 6 e 7 estaremos na Aruque com a Feira Literária do Cruzeiro, a Flick. E antes de tudo, Ana, o pessoal de repente quer adquirir o seu livro e os outros livros em francês, em português, em espanhol. Como é que a gente consegue entrar em contato com você? É apenas pelo Instagram ou tem algum outro... Pelas com... redes sociais, vocês, vocês, eu estou aqui no Instagram, é, by Ana Rossi, by underline Ana eu estou no Facebook e alguns né, dos amigos aí tem meu telefone. Também é, estou lançando na. Vou estar lançando o livro, esse, e, mas principalmente esse aqui, esse último, na Bienal agora do livro, é, no dia, se não me engano, 10. Vou estar lá na Bienal, mas eu vou fazer fly, vou divulgar. Mas vocês podem, claro, entrar em contato comigo. Terei imenso prazer em conversar com vocês e combinar isso tudo. E eu recomendo. Valeu, galera. beijo, Ana. Beijo a todos aí. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Valeu mesmo, galera.